Que beleza, no meio do serviço outro... Sentado aí de folga Batendo papo Agora é eu que vou entregar os pedidos E. Saudação! Internauta! Seja bem-vindo! Sim, é isso mesmo! Está de volta! Espero que tenha gostado da surpresa! Principalmente para você que estava ansioso pela continuação dessa divertidíssima saga. Vamos pro jogo! Muito bem, vamos criar aqui o nosso sim, vamos criar aqui o nosso sim. Se você quiser jogar também, aqui no card tem um vídeo explicando passo a passo como jogar The Sims Online. Antes de começar quero avisar que hoje teremos uma festa de aniversário do canal, clica aqui no card e veja como instalar o jogo. Venha fazer parte desse momento histórico. Pois bem, ainda nesse vídeo vou explicar o que aconteceu com The Sims 2 e se vamos continuar. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Esse vídeo foi gravado assim que abriu o servidor, ou seja, não, não tem quase ninguém online agora. Tá todo mundo entrando ainda, acabei de criar contas, é, tá todo mundo sem casa ainda, todo mundo construindo. Entrar aqui num terreno qualquer Olá pessoal é, é curioso ver Que nesse jogo não tem pausa é, é tudo feito Com o jogo rolando Então é muito interessante E curioso também porque A gente está acostumado a pausar o jogo né? E não tem velocidade E nem pausa é tudo construído assim, você vai construindo a casa e se tiver pessoas por ali, como é o caso agora. E é interessante, porque você começa com pouco dinheiro e a ideia é você ir juntando dinheiro para construir sua casa. E... Então a primeira coisa que se deve fazer ao entrar nesse jogo é resolver as necessidades, que elas começam bem baixas. O nível está tá, tá no vermelho Ó, Precisa dormir E você pode aproveitar Os vizinhos Até conseguir Dinheiro para construir sua própria casa Caramba, parede são caras. Pronto, energia restaurada agora. Higiene. <risos> e bagunça. Precisa de dinheiro e de um arquiteto Porque tá, tá horrível Agora o social Também é importante resolver o social É bem mais lento o jogo né As necessidades sobem muito mais devagar Demora bastante Pra conseguir amizade nesse jogo Ambos se interagindo É bem complicado <risos> Eita Maria, isso é bom demais. E lá vamos nós. Hum. Outra coisa muito comum é o servidor cair, principalmente agora que está no começo. O servidor caiu e todo mundo... e a mina se foi. Vamos visitar outra casa. Ah, essa aqui já está montadinha. Legal, vamos ver. Opa, comida! Bom apetite, pessoal. Opa, jornal. Chegou o jornal, chegou o jornal. Vamos Agora vamos arrumar trabalho. Tem isso, inclusive. Você arruma trabalho pra poder... Você arruma trabalho. E aí com o trabalho você consegue dinheiro. Bom, ele vai trabalhar de garçom. Então ele precisa de carisma É o mesmo princípio do The Sims Só que é bem mais devagar pra conseguir A skill Pra conseguir um, pra conseguir um ponto De carisma aqui é um, Pra é um, se vai um tempão Opa, comida e é, e é mais ou menos assim, tem que aproveitar enquanto Os outros servem a comida Porque você não tem Controle da geladeira, entendeu Já que custa dinheiro, né Se tiver muita gente treinando junto A velocidade aumenta então, o ideal é combinar com é combinar com um monte de gente pra treinar uma skill específica. E é isso aí, o carisma! Tem até lotes é, dedicados a isso. Vamos, vamos pra outra casa. Pra avançar na profissão, também é que nem um desses mesmo. Você precisa de habilidades e de amizade pra poder avançar no trabalho. E assim, conseguir mais dinheiro. E com dinheiro, construir as coisas, né? Por essa tabela você pode acompanhar os relacionamentos, e é muito interessante. Ah, e o jogo também tem o modo 3D, olha só como é que fica. Além do modo tradicional, do The Sims 1, também tem como você colocar em 3D, Para conseguir jogar em 3D você tem que alterar o atalho do jogo. Eu explico em detalhes lá no nosso servidor do Discord. Clique aqui e acesse. Link na descrição do vídeo. Agora que temos algumas amizades, vamos trabalhar! Agora vamos trabalhar que eu preciso de grana. Agora eu preciso de dinheiro para construir a nossa casa. Beleza, chegamos no trabalho. Eu vou tentar juntar o máximo de dinheiro que eu puder antes de levantar qualquer parede. Uh. Uh. Começou! Nosso primeiro cliente. Uma das formas de fazer dinheiro no The Sims Online é o restaurante. O restaurante é uma das formas de conseguir dinheiro. Bom, agora eu vou tentar explicar como funciona trabalhar no restaurante. É, são basicamente sete ações essenciais. Essa mulher que é um omelete de fromage. Primeiro, anotar o pedido do cliente. Dois, escrever no chat o pedido. E, e, isso serve para a pessoa que estiver entregando os pedidos, entregar na mesa correta. Três, adicionar o pedido na máquina. Quatro, es esperar os cozinheiros prepararem os pedidos. Cinco, pegar os pratos. Em todos os restaurantes tem uma mesa Onde são colocados os pratos prontos Então alguém tem que ir lá pegar os pratos E 6. entregar os pedidos E sete, depois de entregar os pratos, a conta Só recapitulando Anotar o pedido, escrever no chat Colocar o pedido na máquina Esperar os cozinheiros Pegar os pratos, entregar os pratos e entregar a conta É claro que você pode dividir as tarefas se você não estiver trabalhando sozinho Existem algumas interações secundárias, como lavar os pratos e socializar com os clientes. Saindo um bife pro rapaz aqui. Para facilitar todo esse processo, você pode combinar com os colegas as funções de cada um. Por exemplo, uma nota, uma entrega, um socializa, outro limpa. Fica a seu critério. O importante é... É sincronizar o trabalho Aí um dos truques é você mandar correr Que é pra entregar mais rápido Ele, vai, ele chegará e entregará mais rápido e Você pode carregar até quatro pratos ao mesmo tempo Alguns de vocês devem estar se perguntando Mas e o desses dois? O que aconteceu? Por que parou? Não vai continuar? Bom, eu vou explicar o que aconteceu o computador anterior deu problema, e foi necessário montar outro. Só que os novos processadores Ryzen não dão suporte ao Windows 7. Fui obrigado a migrar para o Windows 10, e o jogo apresentou erros por incompatibilidade com o Windows 10. Após pesquisar bastante, encontrei uma maneira de funcionar, que necessita instalar a versão mais atualizada do The Sims 2 e, portanto, não permitindo seguir como estava nos planos do projeto será necessário então criar outro roteiro e enquanto não fica pronto vamos seguir jogando The Sims Online então fique ligado que The Sims 2 pode voltar a qualquer momento você só pode anotar um pedido por vez então você, então você anota corre lá na máquina coloca o pedido daí então passa para o próximo e assim sucessivamente Evite atender um monte de mesas ao mesmo tempo Atende algumas Entrega Atende outras Entrega Esse é o segredo E como eu disse antes Carisma e amizade São necessários para avançar nesse trabalho Daquela mesa Evite entregar os pratos muito depressa Porque isso pode bugar o jogo Entrega um prato Espera Entrega outro prato Espera Principalmente as mesas retangulares. Isso aí pode dar um problema sério. Não esquece de limpar os pratos. As me mesas com prato sujo não são ocupadas por clientes. Então é importante limpar os pratos para que cheguem mais clientes. Antes de entregar o prato, você tem a opção verificar pedido. Você perde um tempo a mais, mas evita entregar o prato errado. Na hora que você anotar o pedido, você pode anotar pelo número da mesa ou do balcão ou você pode anotar o nome do cliente essa imagem mostra a numeração correta e é basicamente isso você pode você seguindo essa lógica você facilitará a vida dos seus colegas então é importante lembrar que você também pode anotar o nome do cliente, alguns preferem assim. Hum. Que beleza, no meio do serviço Sentado aí de folga Batendo papo Agora é eu que vou entregar os pedidos Volta pro trabalho De vez em quando o responsável é da limpeza Fica de vagabundagem E você tem que dar uma bronca nele ah, já me esqueceu de uma coisa muito importante. Quando estiver faltando um minuto e meio para acabar a rodada, você para de aceitar novos pedidos. Isso porque existe um tempo mínimo para você conseguir entregar os pedidos. Outra coisa importante é controlar o social e fazer amizades com quem você trabalha. Isso facilita um bocado. Que vocês trabalham juntos Não custa nada ajudar aí A, a resolver os problemas Você ganha dinheiro por rodada eu morro, de, eu morro de rir Os funcionários Não querendo nada com a hora do trabalho O patrão vai ficar maluco Então é isso, espero que você tenha gostado, se quiser que eu traga mais vídeos como esse, deixe um like, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!